É o um analista José Gama. Muito boa tarde, José Gama. Como é que olha para estes resultados há pouco tempo divulgados? Bom, muito boa tarde. A CNI está é a publicar resultados que, primeiro, chamam-nos a atenção porque ela está a publicar resultados macros. Uh, sem sustentação científica. Uh, os resultados deveriam ser publicados mesa por mesa, município por município, província por província. E a CNE não está a fazer a melhor. Apenas está publicado por províncias por províncias e está a saltar tem logo para para um para resultados a bruto. Portanto, os resultados que a CNE está a apresentar não têm nenhum valor técnico porque uh, ninguém sabe a sua a origem e são resultados que estão a surgir com erros. Os primeiros de, de ontem, o somatório estava a dar 101%, quanto que deveria ser 100% uh, o, o somatório de, de tudo. Portanto, Portanto apesar, de, de, a, de... apesar de parecer que está a haver algum equilíbrio, uh, para si, estes resultados, um, com estes resultados, não se pode falar em lisura, justiça e transparência. Eu penso que esse equilíbrio está a ser propositado, se nós prestarmos atenção. Os resultados que a Nielsen publicou de noite eram os resultados que correspondem às sondagens que ela fez as duas, a que a TPA apresentou há duas semanas atrás, que atribuía a empresas brasileiras, que era dava 60% à Unita, ao melhor 60% ao MPLA e e 33% à Unita. Os resultados que hoje estão a apresentar são os resultados de, que correspondem às sondagens que o MPLA atribuía ao TPA a uma empresa espanhola, que dava também justamente as percentagens que dá a dar ao MPLA e à UNITA. Portanto, se nós prestamos atenção, os resultados de, de atas que estão a ser publicadas e partilhadas nas redes sociais dão claramente uma vantagem à UNITA, Há conhecimento que em Luanda a Unita, ou melhor, o Empoli apenas ganhou num município, que é o da Kisama, nos lados do Cabo Ledo, mas uh, estamos a ver aqui que nos, nos resultados da, da CNE uh, a Unita ganhou, mas uh, é, é bem provável que uh, os, os resultados não sejam, não sejam estes. Agora, Entretanto como, como, ainda... estamos num período, sim, sim, como estamos num período que deve haver verdade eleitoral, o que deve acontecer é que a CNE. Uh, publica mesmo os resultados mesa por mesa e que permite que as pessoas, ou melhor, as, as partes interessadas, neste caso os representantes dos partidos representantes do povo, possam conferir uh, uh, uh, a autenticidade dos números das, uh, das datas com aquelas das datas que a CNE tem no seu computador para vermos se se há correspondência ou não. Porque, do entretanto, contrário... Entretanto, dizer... José Gama, desculpe mesmo cortar mas estamos já com pouco tempo. Ainda faltam 14% para se escrutinar. Estes 14% tanto podem pender para um como para outro lado, não? Eu penso que não vai alterar muito. é 14% que falta, penso que não vai alterar muito. Mas o importante aqui, independentemente de quem ganhar as eleições, é que deve mesmo haver transparência Eleitoral e eh, verdade eleitoral. E isto já está a começar a preocupar a comunidade internacional, provavelmente hoje ou amanhã a União Europeia irá fazer um pronunciamento a contestar também, a fazer críticas, uma resolução sobre estes resultados, e isto indica que eh, Angola fez as eleições, elas foram pacíficas, mas em termos de transparência e como dizia, está com os resultados que não têm nenhum valor técnico. Não é assim que se apresentam os resultados eleitorais. Tem que, a Sênia tem que ser desafiada a apresentar resultados mesa por mesa e publicá-los na página também da internet e quem tiver dúvida, aquela pessoa que tiver dúvida, entra na página da internet e consulta os dados do, do próprio bairro em que se encontra e das assembleias. Aí, isto é transparência e não da forma como está a, a, a publicar, que é semelhante àquilo que os portugueses dizem que é encher-se pela Pela descrença que, que demonstra aqui, então acredita que estes 14% que faltam poderão ir todos para o MPLA? Bom, a, a questão não é a descrença. Quem faz as eleições é que deve credibilizar, o próprio pleito é que deve se credibilizar assim. E a CNE não tem estado a se credibilizar desde o início. Aliás, uh, as instituições em Angola têm esse problema de auto-descredibilizar. Eu penso que o PODE é capaz de... Vão medir a pulsação uh, das pessoas, da comunidade internacional e depois vão decidir como é que podem uh, fazer a distribuição Desses por cento eu penso que nessa, eh, podem pôr ali 52% ao MPLA 42% à UNITA para ver se a UNITA fica contente com esses resultados se a UNITA fica contente depois o MPLA pode fazer distribuição acredita dos que outros. há essa possibilidade? Se... a UNITA Sim, deverá contentar-se a... com, com, com os 42% do que fala? a UNITA está a fazer uma contagem paralela de, desde ontem que dá-lhe algumas vantagens e ela vai querer confrontar os seus resultados com os resultados da CNE. E penso que se eles não entrarem em concordância, ou em termos de resultados e de, de autenticidade, provavelmente a Unita pode recorrer. Uh, uh, pronto, veio. Acho que para ela o, o importante vai ser a verdade eleitoral, para que o povo saiba que os resultados que ela tem são aqueles. E vai e também expor a exposição das autoridades angolanas em não aceitarem fazer, por exemplo, uma auditoria nestes resultados eleitorais, fazer a comparação de, de, dos números, das referências, das atas. Portanto, aí acho que o, o importante é o povo perceber quem de facto tem a, a, a verdade consigo. Mas, por outro lado, quer queiramos, que não, o MPLA vai manter-se mesmo com esses resultados, porque o MPLA é que controla a CNE, controla o centro de escrutínio e controla a comunicação social que anuncia os resultados. E os resultados deveriam ser publicados e não anunciados como estão a fazer. Porque Muito publicar então... e anunciar são coisas diferentes. Exatamente, José Gama, vamos ter a oportunidade de ir falando mais vezes.